Bem-vindos ao Insta Comida. Eu sou a Thay e hoje eu vou ensinar vocês a fazer deliciosos pastéis de feira. Querem? Aqui a gente tem farinha de trigo, sal, água morna, manteiga, um pouco mais de farinha de trigo e cachaça. Vamos lá, partir fazer a massa de pastel. Aqui eu vou pegar minha farinha de trigo, eu já coloquei um pouquinho de sal aqui junto com a farinha. Eu vou só misturar esse sal dentro da farinha. Aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo e eu coloquei uma colher de chá de sal. Depois misturar o sal, eu vou fazer um buraquinho aqui no meio. Hoje eu vou tentar fazer o que? Menos desastre possível. Vamos colocar a manteiga, o ideal é que a manteiga já esteja o que? Amolecida. Vamos colocar a água, essa água também vai estar morninha. A crocância para massa do pastel ó. o pastel ficar bem crocante Bro. Bro, o pastel ficar bem crocante eu vou começar misturando com a espátula que, como eu disse, a gente tentando fazer é menos um desastre, depois a gente coloca a mãozinha para terminar de salvar a massa nossos pastéis. Bota um pouquinho de farinha mais na mesa, né? Vamos pegar um pouquinho da massa. Vocês viram, gente, que essa massa é muito fácil de fazer. E o que? São farinha, água, cachaça, manteiga e sal. cinco ingredientes que você já tem em casa, provavelmente. Pelo menos eu sempre assim, tenho cachaça em casa. melhor para o seu pastão ficar bem crocante. Com a nossa massa aberta, a gente agora vai cortar nossos supa que pode ser do formato que você quiser. Eu tenho aqui esse bolzinho que eu vou usar como medida, eu coloco ele aqui em cima, eu com a faca, delicadamente, porque eu não quero estirar minha mesa. Corta aqui e aqui a gente vai agora cortar nossos vários pastéis. aqui eu fiz alguns pra gente fritar e experimentar. E essa massa, além de fritar, dá pra assar também. Então você vai fazer do mesmo jeito, você vai abrir, rechear o recheio da sua preferência. Eu aqui usei queijo, como vocês viram, algo mais simples. E agora eu vou só fritar, mas se você quiser botar no forno é só colocar na assadeira, passar uma geminha por cima e levar pro forno pra assar. Assim, né? Você já teve o trabalho de fazer a massa do pastel? Eu acho que bem é na vida... Nada mais fritar. Eu só tô testando o óleo aqui. Eu acho que não tem nada de mais fritar, mas se vocês não quiserem fritar, tem a opção de assar também. E esse é o resultado do nosso pastelzinho depois de frito, agora vamos ver né, se ficou bom. Só tá quente. A massa Fica outra textura É muito bom hum. Vocês estão escutando o croque croque Bem crocante hum. uhum. com muito bom nosso pastelzinho é isso, eu espero que vocês tenham gostado da receita, espero que façam em casa. Quando fizerem, lembra de mandar aquela fotinho, no seguir em todas as nossas redes sociais que vão estar listadas aqui embaixo. Deixa seu like, um beijo e até a próxima!